Hoje é domingo, né? Esse jogo no horário pornográfico, que é uma brincadeira de mau gosto, é, que é feita aí pela CBF e pela TV também, que detém os direitos do campeonato. Mas hoje, é, antigamente, né? Domingo passava muito filme, que era o, era o desejo de matar, né? Com o Charles Bronson, né? Então, então é o seguinte, o, o Cruzeiro, ele cada vez mais, ele tem desejo de matar o seu torcedor de raiva... E um desejo que parece interminável de entregar os jogos. Mas foi uma entregada daquelas, né? Você vai e pega o segundo gol, um goleiro da categoria do Fábio jamais poderia levar um gol daqueles. Jamais. E não me veio com desculpa, olha o refletor. Pelo amor de Deus, ele tá aparecendo um saco de batata ali. Sabe? Foi, foi uma falha imperdoável. E no primeiro gol, brother. O Joseph e o Everton estavam fazendo o que no meio de campo? Primeiro o Joseph cabeceando a bola pro alto. E depois o Everton simplesmente furando, né? É, numa tentativa pelo alto também, perdendo tempo. E nasce o contra-ataque que origina o gol do CSA. No momento em que não acontecia absolutamente nada contra o Cruzeiro, nada, tinha acontecido um lance em que o jogador do Cruzeiro da Verdade, numa saída de bola errada, não me lembro se foi o Rômulo, para ser sincero, que nasce o escanteio e que inclusive termina com o cabeceio para fora de um dos zagueiros da equipe do CSA, jogo que parecia sob controle. O Cruzeiro entregou, entregou feio hoje. Muito feio. Agora, já vai ficando sem saber o que falar, né? Vai faltando repertório. Pessoal que gosta muito, ó, oh, o time não teve repertório. Repertório quem tem que ter é Tom Jobim, Elis Regina, esses <risos> craques aí, pô. O time tem que jogar a bola e o Cruzeiro não tá jogando porra nenhuma. A verdade é essa. A verdade é essa, o papo é reto. É isso, é isso que tá acontecendo. E contratou é mal, Léo. E é contratou isso. mal. E os, é lógico. Erros, os mas, mas, mas, são... mas mesmo com o que tem, eu falei que é fraco, viu, Arthur? Ah, ah. É, mesmo com o que tem, que é muito ruim. Ah. Se você colocar é comigo e é também o Lélio, eu vou dizer, mesmo com o que tem, que é ruim, que é fraco. Ah. Tem que jogar um pouquinho mais, pô. Tem. Um pouquinho sorte, um pouquinho não pode levar um gol, o Fábio não pode tomar um gol desse, pô, mas. Além de tradição e esse Joseph, o tra... que que essa coisa tá fazendo, me perdoe ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem esposa tô criticando é. o jogador, é. meu Deus do céu, a pessoa, será que não, não. tem o Bom, presidente não tá vendo o, o como chama o diretor, se é o Belletti que jogou bola, carambola se é o outro lá, não sei quem mais tá aí eu, eu já tô, tá quase, não sabe, quase quebrei aqui minha mesa, vem cá pra, pra, pra escalar esse rapaz então coloca o um Júnior Pombas Ele é muito ruim E esse menino O Everton Fala para o Embiquitito Você está pegando muito forte com os meninos Menino Era meu filho quando tinha 8, 9, 10 anos Um garoto de 19 anos é um homem Então tem que pegar também com eles Entendeu? Tem que criticar sim Como eu estou criticando o Fábio né, Que é o um, um super vencedor Também o Everton Que tem falhado muito o Romulo que caiu demais. Você vai pegar o que aí, hoje, talvez, que tentou, que lutou? O Bruno José, o que eu vi. E nada mais. Pois nada é. mais. Esse o... menino que entrou no segundo tempo, o Matheus Pereira, ele não consegue fazer uma julgada. O Cáceres caiu demais, ah, eu sei lá, viu cara, então sim, mas dá pra jogar um pouco mais e errar menos, atu é isso que eu tô ah. dizendo, mesmo com isso dá ah. um gol de graça pro adversário Pumas. o Léo falou aí o Cruzeiro dá os gols aos, adver aos adversários, eu quero só é, concluir aqui o meu raciocínio, que é o seguinte o Joseph que você falou bota na conta do ex-treinador bota na conta do ex-treinador agora o Moza Santos também não pode ser temoso, tá certo? Querer proteger aí o Joseph, se ele tá mal com o torcedor, ele tá mal pro time. Ele tá contribuindo negativamente pro time. Não tem qualidade para jogar no Cruzeiro, outra coisa. O Cruzeiro é o Cruzeiro, tem mais nome, muito mais. E tem mais time que o CSA, só que o resultado foi outro. Foi adverso para o Cruzeiro, o Cruzeiro não está se impondo como deveria. E outra questão, para passar a régua de vez, os erros da temporada passada da Série B não serviram de aprendizado para a competição desta temporada. A começar pelo planejamento, de novo mal feito. Com troca de diretor e tudo mais, com o Mazuco recebendo proposta do Santos se transferindo, mas não contratando ninguém, né, que deixasse o torcedor satisfeito, tá certo? E outra coisa, não contratou na hora que deveria contratar e na semana passada, contratou Refugo a última hora porque sabe que a dívida tá batendo na porta e depois se não pagar, se não pagar amanhã não vai poder inscrever mais ninguém, Aí foi inscrito o Rodolfo que eu perguntei ao treinador que não vai poder estrear Porque está aqui ainda das suas melhores condições O Elton nem não pode estrear, o que quer é muito menos, só vai jogar em setembro A gente tem que considerar esses nomes reforços? Tudo bem, concordo com o Lélio Acho que o Rodolfo, se você amarrar Joseph, Ramon, Everton, Paulo, todo mundo O Rodolfo é melhor que todos, mas tem que ter condições para poder jogar, né? Tem que reunir as condições ideais para jogar. É isso, a delegação volta amanhã de Maceió na terça-feira, treinamento, concentração e aí é jogo em cima de jogo, Guarani ah, vou descansar o elenco disse o Boza Santos, ele descansou o, o Rafael Sobes. o Cruzeiro já não tem o um onze direito, um time um onze assim que a gente possa falar, ah não, o time está pronto não pode se dar o luxo também de poupar aquilo que que tem, né? Em termos de time, base, vai poupar alguém na na na na quarta feira do Guarani? Não pode. Tem que botar o que o que tem de melhor, ainda mais em casa, né? Tem que atropelar. Enfim, eu também não quero jogar a toalha, tô tô na sua toada, na sua opinião, não quero jogar a toalha, mas quando você mais espera, agora vai, aí o torcedor começa, não, agora vai, agora vai, ó, ganhou do Vasco de virada, ó, teve determinação e tudo, mais. agora vai, vai emplacar a segunda, a terceira vitória e não vai, isso realmente é desanimador até para nós que temos a missão de passar emoção pro torcedor e confiança, ninguém mais do que o Oswaldo Reis Piquetito procura passar confiança, nas suas narrações, nas suas transmissões. Hoje eu confesso, estava desanimado. Eu acho que o ouvinte, o torcedor, percebeu isso no final. E o Piquetito, até uns 50 minutos ali, ó. Tava ali, não, vamos lá. É. Vamos, garoto, força, vamos chegar ao um empate, pelo menos. Quer dizer, é a missão dele, mas, repito, é desanimador.